Salve, salve meus amigos do Brasil! Ligados aqui do blog, a vez e também no nosso canal do YouTube, além do nosso Facebook. Estamos chegando na área para mais um pré-jogo da rodada da Bundesliga. É, rapaz, a rodada 9, que chega nesse final de semana e que coloca frente a frente o Borussia do enfrentando a equipe do Wolfsburg. O Dortmund que vem aí de uma classificação suada na Copa da Alemanha. Ao vencer aí o Borussia Boucher, se você não acompanhou aí, acompanhe no canal. que A gente analisou o, o, o, o pós-jogo para vocês da partida. Né? Foi um jogo muito complicado, o Borussia Dortmund conseguiu, não só com as alterações, mas também com a capacidade de poder virar o jogo e pegar um Wolfsburg. Que na Copa da Alemanha apanhou da equipe do RB Leipzig 6x1. É, isso mesmo que você, que você ouviu aí. 6x1. Quase foi um 7x1 de todo dia, viu? <risos> Muito pouco. Detalhe, na Casa dos Lobos, como é chamado. Ou melhor, apelidado o, o, o Wolfsburg, né? Os lobos aí apanharam e apanharam feio na Copa da Alemanha e chega na Bundesliga. É engraçado, né, porque o Wolfsburg é o quarto colocado no campeonato e o Wolfsburg tem tido aí o maior número de empates entre os quatro primeiros colocados. Né? É um negócio é, tanto quanto inacreditável, até eu diria. Bom? E, e pega esse Borussia Dortmund porque precisa não só se afirmar, mas que tem um calendário complicadíssimo nesse mês de novembro, até porque vai pegar aí, só para vocês terem uma noção, só nesses próximos jogos, né, vamos ser aí, jogo contra o Wolfsburg, depois vamos ter um jogo contra o Bayern de Munique, quer dizer, é, é, você pegar o Bayern de Munique, fora de casa, na, na próxima rodada da Bundesliga, já no próximo sábado, já vai ser também um ponto muito chave, principalmente para o seu Fábio, que precisa não só se manter o cargo, mas também precisa convencer mais, principalmente nas suas relações, principalmente na forma de jogo, e também na criatividade desse elenco, que não vem acontecendo já há um bom tempo. Isso é que a gente vem falando já, de pelo menos uns dois, três meses aí, que já não consegue mais render aquilo que, que, que acontece. Se no meio de semana Nós não tivemos o Hummels E o Michael Reus né, Teve que o Julian Brand carregar a bola nas costas E falava, e falava né, Deixa comigo que eu resolvo mas Pode ser que o Michael Reis Volte para a equipe É possível mas Eu acho difícil Porque teve a história aí De problema muscular Vamos ver se isso vai Realmente acontecer Mas é uma coisa que é, de qualquer forma, acho que A gente só vai saber mesmo Hora antes do jogo, se ele vai poder jogar Se não, exatamente ele vai ser preservado aí Pisando o jogo contra a Inter De Milão na próxima terça-feira E o Hummels Que estava aí, estava se recuperando de gripe Vamos ver também se ele vai ter condições De se recuperar senão aí pode ser que aconteça A escalação de Zagadu né? Esse zagueiro Que olha Chega a ser pavoroso o que ele tem feito de atuações, apesar de que no jogo da Copa da Alemanha ele fez até uma atuação razoavelmente segura, como eu falei, no pós-jogo ontem, que fez aí com que o, o Dortmund né, sofresse um pouco menos os, os seus riscos. né? Apesar que eu acho que é um jogador que precisa amadurecer e talvez precisa de uma rodagem um pouquinho maior de experiência para estar nesse time do Borussia Dortmund. Mas, vocês estão ligados que aqui vocês têm as informações sempre de, de que possível, né? Paco Caster voltou a treinar ontem e voltou a treinar normalmente hoje. Ele já vinha, estado no Banco de liga na partida contra o Borussia Mönchengladbach, lá no meio de semana, na quarta-feira, treinou normalmente ontem e treinou normalmente hoje. Pode ser que ele ou ele comece o jogo ou ele comece no Banco de liga para poder entrar Durante o jogo exatamente para poder ter uh, o seu ritmo de jogo. Já que ele não joga aí há quase um mês. Né? Praticamente aí. Uh, quando ele teve aí o problema do tendão de Aquiles. Mas agora está recuperado. E vai aí para o jogo. Vocês lembram que no vídeo de ontem eu falei que ele estava apurando. Aquela situação sobre a questão do Kit Pois bem. Eu conversei. Uh, com a Clara Albuquerque que está lá, lá em Madrid, é Madrid não. em Turim perdão. e correspondente do Esporte Interativo e ela afirmou que na Juventus realmente uh, está tendo a possibilidade de, de o, o kit ser colocado em algum clube já na janela, na janela de janeiro e, e, e dá uma possibilidade de ela realmente é, existe né? ela É uma coisa que pode acontecer De ele ir para o Borussia Dortmund E vamos ver o que vai acontecer no, no Desenrolar dos fatos Até porque o Borussia Dortmund deverá fazer de novo A proposta Para ele diante da necessidade Que o elenco está precisando de ter Um centroavante reserva Um cara fazedor de gols aí Diante da situação que o Borussia Dortmund Está tendo nesse momento Esse jogo marca o jogo de número 300 do check na Bundesliga. E o jogo de número 103 com a camisa do Borussia Dortmund. Ele que é o cara que tá aí há mais tempo no time, né? Ao lado aí do, do Schmelzer, né? E dentro do clube. E é um cara que querido por todo mundo, né? E, e que tem uma história gigante né, dentro do, do, do Borussia Dortmund. E que tem aí a possibilidade de renovar o contrato por mais um ano. Dependendo aí das condições físicas que ele tem. Bom, vamos então aqui para você para passar a ficha técnica desse jogo, essa rodada da Bundesliga. O, são 44 jogos na história da Bundesliga entre Borussia Dortmund e Wolfsburg. Essa décima rodada. Uh, são 25 vitórias do Borussia Dortmund, 10 empates. E nove vitórias da equipe do Wolfsburg. A partida terá a arbitragem de Tobias Welt, auxiliado por Rafael Polten e Martin Thomsen. O quarto árbitro é o Marcel Peregrin e o árbitro de vídeo é o Tobias Striller. Ele já optou nessa temporada na Bundesliga o jogo do Padebora, 1x0 para cima do Freiburg. A vitória do Lyon Belém por 1x0 em cima do Werner Bremen, e o um empate em 1x1 1, em, é, em 1 1 entre Schalke e Colônia. Será o quarto jogo dele como uh, árbitro. As prévias de Uh, são as seguintes, né? Do lado do, do Dortmund, o Burk, Pitzek, Faigel, Rúmels, ou Zagadu, vamos ver, ou o Valede, né? Vai, Keri! Vai que senhor! São Paulo, dá uma luz no fim do túnel! E pote o Argentino pra jogar! Vamos ver! O Nico Schusz, Witzel, Delaney o Witzel jogou todos os jogos até agora nessa atual temporada, não ganhou? É? Não teve um jogo que ele foi poupado até agora, nessa atual temporada. Delaney, Sancho, Royce. ou Brent, ou Goethe, dependendo da situação, Thorgen Hazard, e o Paco Alcácer, ou Mário Goethe, né? que pode ser aí o atacante para começar começo do jogo, caso ele não esteja, e eu acho que ele não está né? 100% aí das condições, né? No banco de reservas tem o Hitz, Akanchi, Balerde, Hakimi, Mori, Zagadu, Brent, Larsen, o Dahoud, Guerreiro e o Marco Lembrando que o Burke aí tá como dúvida, né? Ele ou o Hitz, um dos dois aí, pode ser o titular do gol do Dótomo, porque o Hitz foi o goleiro lá na Copa da Alemanha no meio de semana. Estão fora aí o Oresteggel, o Hachik, ambos não estão relacionados, o Timehauser, que está machucado, e o Robert Hall também que não foi relacionado. Certo? Uh, o lado do Bolsburg deve vir a campo com Pervan. Olha o nome de goleiro, né? Pervan, Kizeran, Bruma, Brooks e o brasileiro William. Willalov, Arnold. Esse jogador hein? é muito bom jogador esse Arnold, hein? Tem sido aí muito olhado por os clubes da Europa, grandes clubes da Europa. O Steffen, o João Vitor, que acho que é português. O Precalo e o atacante artilheiro do Wolfsburg nessa temporada. O camisa 9, Verden Ross. Um cara que tem feito gols para caramba. No banco de reservas do Wolfsburg deverá ter Metzel, Coach, Mambu, Paulo Otávio, Rossocilion so Que é o francês O Azawi O Eigar O Kraus O Malik já foi jogador por muito tempo lá no No, no Mainz né? O Ederabakak E o Letema ah, No Banco de Gazerba Da equipe do bolso porque... Jogadores que estão fora ah, Camacho Machucado o que está aí treinando para voltar, depois de ter tido uma lesão aí importante. O Ginzek, também que está em recuperação, também perto de voltar. Ginger Mehmed, também, é tá também é outro que está tentando voltar de uma lesão muscular. O Chei Galera, também é outro que está tentando voltar. Voltar a jogar. Lembrando que. O levou O Levou cartão vermelho. Do jogo da Copa da Alemanha. Do mês de semana. Naquela goleada. Lá por 6 a 1. Que sofreu da equipe. Do Leipzig. Próximos jogos. Borussia Dortmund. Vai pegar nessa rodada. Então. Na, na manhã. E tá aí. 11 e meia da manhã. Hein. Atenção é ao horário. 11 e meia da manhã. Isso Porque. Acabou o horário de verão lá na Europa, principalmente na Alemanha. Então, 11h30 da manhã, horário de Brasília, transmissão do Fox Sports 2, com a narração do Eder Reis. O... Depois nós vamos ter na terça-feira, quase, se não me engano, 4 da tarde, horário de Brasília, vai enfrentar o... a Inter de Milão pela Liga dos Campeões da Europa, outro jogo em Dortmund, pela quarta rodada do, da fase de grupos, e depois na décima, a primeira rodada da Bundesliga, no próximo sábado, sábado que vem, uh, vai enfrentar só o bairro de Munique. Pouca coisa, né? Pouca coisa, hein? Em relação ao Borussia Dortmund, hein? só pedreira, hein? Mas beleza. Pelo lado do Wolfsburg, vai enfrentar o Dortmund amanhã, né? Depois vai enfrentar na Liga Europa, na quinta-feira, o Genk, lá na Toca dos Lobos, a Volkswagen Arena. E depois, no domingo que vem, vai enfrentar, às 11h30 da manhã, o Bayer Leverkusen lá na Volkswagen Arena, na Toca dos Lobos. Na... No ponto geral entre as duas equipes, 46 jogos, são 26 vitórias do Borussia Dortmund, 10 vitórias do Wolfsburg. E 10 empates. O Dotto teve 93 gols marcados e o Bosworth o fez 55. A última vez que o, as duas equipes se enfrentaram foi no dia 30 de março desse ano, né, ainda para a temporada 18-19, aquela reta final do campeonato em que o Borussia Dortmund venceu exatamente no signal do Dura Parque por 2 a 0, o jogo que ficou marcado pelos dois gols do, do Paco Caster. Na reta final do jogo, né? Naquela briga ponto a ponto pela liderança do campeonato, Um gol, acho que aos 45 e outro aos 48, no segundo tempo. Uma das vitórias mais importantes que o Borussia Dortmund teve naquela reta final de temporada. Certo? Bom, na atual temporada da Bundesliga, o, o Borussia Dortmund tem 16 pontos. Até o início dessa rodada... Era o quinto colocado, o Hoffenheim venceu o do Dortmund mais para sexto. Mas pode subir até para a terceira posição, segunda posição ou primeira. Dependendo aí da combinação do resultado da rodada, né, no que pode acontecer. Tem 16 pontos, então, como eu disse. São nove jogos, quatro vitórias, quatro empates e uma derrota. 20 gols marcados, 11 gols sofridos. Já o Wolfsburg é o quarto colocado, tem 17 pontos ganhos. 9 jogos, 4 vitórias, 5 empates, nenhuma derrota, ou seja, tá explicado porque tá em 4 lugar, né? Empata pra caramba. E marcou 11 gols e sofreu apenas 5. A média de gols do Borussia Dortmund foi de 2,22 na Bundesliga e o Wolfsburg 1,22. Jogadores que mais jogaram foi o Hakimi, pelo lado do Borussia Dortmund, e o Beclaro. O artilheiro do Dortmund, na Bundesliga, é o Paco Alcácer, com cinco gols. E pelo lado do Wolfsburg, o Werger host com cinco gols marcados. O, o Hakimi tem dois cartões amarelos. E o Tisneran também tem dois cartões amarelos. Tem um jogador ainda que foi suspenso nessa atual temporada. Jogador com mais minutos na Bundesliga desta atual temporada, é ele, Marco Reutertinho. 799 minutos enquanto pelo lado do Wolfsburg o Guilalobi, com 810 minutos é tempo pra caramba né? uh, jogadores que já foram titulares na Bundesliga. o Michael Rose nove vezes e o William Furtado nove vezes pelo lado do Wolfsburg o reserva mais utilizado o Julian Brandt com seis jogos lado do E o Félix Krauss também com Seis uh, jogos aí Como reserva Utilizado Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem muito bem É isso então uh, Esperamos que o Borussia Dortmund Faça aí uma grande atuação Nessa rodada da Bundesliga Principalmente por aquilo que Seja um embalo aí Para que possa voltar não só A tentar buscar o título alemão Que não conquista desde 2000 11, ou melhor, 12, eu acho. Né? Faz tempo, né? Já época do Hilgen Klopp. E, e também posso embalar e também visando a Liga dos Campeões, até porque agora vai ser uma maratona de jogos e vai ter só jogo pedreira. Só jogo realmente casca grossa aí. Principalmente nesse mês de novembro. E claro, amanhã nós estaremos de volta aqui para repercutir. Tudo pra você na partida, tá certo? Meu grande abraço e até amanhã!